para quanto que foi o aumento da fã tá no vídeo passado eu falei para vocês do aumento da Titan 160 2023 e a FAM 160 2023 também teve um aumento bem grande que eu vou falar para você no vídeo de hoje tá bom é o seguinte se você quer que eu fale outra moto outro modelo por exemplo a start a BROS, a XRE Deixa nos comentários aí Que depois eu faço um vídeo é, Falando pra você aí De quanto que aumentou Agora em 2023 Com o novo aumento de preço da mamãe Honda Beleza? É o seguinte família é, Como eu tinha falado pra vocês Há vários vídeos atrás né Em 2023 Quando mudasse o ano A Honda sempre atualiza O preço das motos e não foi diferente. Nesse ano atualizou o preço das motos, só que dessa vez a Honda aumentou muito. Ela segurou de pre... segurou o preço em 2022 e agora aumentou muito o valor das motos. A fã 160, ela o preço dela. A moto basicamente também, ela não mudou nada, para deixando bem claro, é a mesma moto. Tem na cor prata, vermelho, preto, é a mesma moto só mudou o ano o número do documento tá? agora ela vai sair fabricação 2023 modelo 2023, apenas isso rapaziada, a moto é a mesma e eu vou falar pra vocês também quanto que tá custando na concessionária, vocês vão se espantar, o que que tá acontecendo com esses preços que tá muito louco, é o seguinte é como eu falo pra vocês que só rico vai poder comprar como tá no início, tá no título do vídeo, é porque basicamente só rico mesmo né, a Titan, a Fã e a Start tá aumentando muito de preço daqui a pouco não tem mais como a gente comprar essa moto, já deixou de ser uma moto é, popular né, já não é fácil comprar uma moto zero quilômetro agora tá ficando, a, a usada já tá cara, imagina zero né, a, o preço do site tá, vou falar para vocês o preço do site você pode pesquisar aí no site da Mamãe Honda A 2022 Estava custando R$ 13.880 Vou deixar aí na tela para vocês verem tá? Esse é o valor da 2022 E agora só porque mudou o ano da moto Ela passou a custar no preço do site R$ 14.570 É rapaziada você vê o valor da moto. Ela aumentou R$ 690. Reais. É um valor exorbitante. Cadê a seta? Cadê? É, por isso derruba a motoqueira, né? Seguinte, a moto aumentou 600. Ó, de novo sem seta. Só passando faixa para lá e pra cá. A moto aumentou R$ 690. Reais. E o valor do site? Até dezembro, até mês passado né, até semana passada, 10 dias atrás, dezembro, você comprava, aqui na concessionária da minha cidade tá, a TITAN 160, TITAN, por 18.600 reais, hoje o valor da Fã 2023, tá 18.500 praticamente o mesmo valor, uma diferença apenas de 100 reais, é rapaziada, é isso mesmo, a moto ela aumentou no site 690 reais, mas na loja o aumento é maior. Por isso, a Titan 160 ela aumentou 750 reais. A fã 690, mas a loja aumentou muito mais. Então, quem comprou ano passado a Titan? Pagou aí seus 18.600 se fosse comprar hoje com o mesmo valor, só consegue comprar a fã. É inacreditável isso, né? Porque a moto continua a mesma, não mudou nada. Só mudou o ano escrito no documento. O ano de fabricação. Somente isso. É um absurdo. É como eu falei pra vocês, só o Rico vai conseguir comprar essas motos. Essa fã 160, 2023, no consórcio. Já está passando de 20 mil reais. Há três anos atrás, mais ou menos, a Fã você pagava 10 mil reais. Hoje, praticamente dobrou de preço, rapaziada. Dobrou. O que, que será da gente, da Fã, daqui três anos? Será que vai dobrar de novo? Será que a moto vai custar 30 mil reais? É um absurdo, né? A moto não mudou praticamente nada de acessório. Só muda cor carenagem adesivo só muda isso a moto é muito boa eu acho a Fã muito top eu quase comprei quase troquei minha titã pela Fã prata eu acho a prata bem bonita faltou pouco pra eu comprar ela mas tá difícil você é, fica meio sem é opção no mercado do, de qual moto você comprar porque todas elas são caras você vai comprar uma usada também tá cara não adianta não tem para onde fugir beleza rapaziada essa é a notícia do vídeo de hoje Se você quiser outra moto, outro aumento Deixa nos comentários aí, beleza? Espero que vocês curtiram, é nóis, tamo junto